Como é que é meu esputos do aço? Bem, hoje vamos ter aqui um vídeo que para vocês poderá não ser tão interessante nem fazer tanto sentido, mas para mim é super interessante e faz todo o sentido. Fui agora ao correio buscar este kit, este kit da GBM, que é, como diz aqui, testador de vazamento para juntas de cabeça de cilindro. Isto é, basicamente, uma ferramenta que dá para ver se o carro está com a junta de cabeça queimada, se tem passagem de óleo para água, água para o óleo, faz muita falta tanto numa oficina como a título particular para quem compra e vende muitos carros. que é que eu tenho aqui esta ferramenta? Esta ferramenta vai ser para a HR Garage. E porquê? Se vocês acompanham o meu conteúdo, muitos de vocês não conheciam a HR Garage. Eu conhecia de ver no autódromo, conhecia de falar com amigos, mas não conhecia efetivamente o trabalho deles porque nunca lá tinha ido, até começar a trabalhar com eles. E a partir daí foi uma bola de neve. Foi desde o ponto GT, já fizemos no Ibiza, no Honda, g 40 tem sido um grande apoio, mas mesmo um grande apoio aqui ao nosso conteúdo. Muitas das vezes trabalham um, fora de horas nos meus carros, sábados, a mão de obra levam sempre muito pouco, às vezes não levam com uh, o intuito do apoio ao canal e esta ferramenta é para eles. Também porque muitas das vezes que eu vou ver carros, isto vocês não assistem, vou ver carros, pá, eu tenho uns conhecimentos muito básicos de mecânica e muitas das vezes eu peço ao Rosa para vir comigo, para dar um olhinho e há carros que a gente fica desconfiados há carros que declaradamente têm logo a junta queimada, topa-se logo mas há carros que a gente fica desconfiados se está com um toquezinho ou não epá, e acabamos por não fazer um bom negócio ou um mau negócio por, por causa de, desta, desta dúvida há qual o Rosa por mais que uma vez me disse epá, há um testador que a gente se tivesse esse testador Desfistávamos logo aqui esta situação porque há carros difíceis de topar logo assim, à primeira se for uma coisa muito de início. Então eu mandei vir este kit da JBM, aqui da Jerónimo Moraes. A Jerónimo Moraes comercializa todo o tipo de ferramentas, produtos de limpeza, ferramentas para oficinas, ferramentas uh, se calhar mais pesadas, menos pesadas, enfim todo o tipo de ferramentas aqui na Jerónimo Moraes conseguimos, conseguimos ter e eles disseram, pá puto, se tu fores filmar podes dizer aos teus subscritores que a gente tem sem dúvida o melhor preço e conseguimos pôr as coisas tipo de um dia para o outro eu mandei vir esta ferramenta daqui para estes carros e lá está como eu disse poderá não ser importante para vocês mas para mim é super importante eu vou oferecer esta ferramenta aqui à HR Garage eu estou aqui à porta, parei aqui mais longe, pelos não me toparem. que eu estou aqui a fazer este vídeo e que eu fui buscar agora mesmo isto ao correio vou aqui, estou aqui parado à porta da HR Garage, está ali <risos> HR Garage e vou agora entrar, vou oferecer isto à Rosa e, e vou querer que ele faça comigo o um unboxing e eu próprio explique melhor o que é que isto faz, para que é que serve e como é que funciona. Vamos lá dar isto ao homem, o homem merece, o homem tem ajudado o canal para caraças. bora lá dar isto ao rosa. Já temos de ir com o nossa rosa. Olha onde é, onde é que tu veio? Estavas a dar a Já aí. Estavas a dar a mojinha? Olha, olha o que eu tenho Epa. para ti. Bem, a gente andar a falar, a, a dizer, oh, tu, tu é que me disseste, me disseste que havia um produto que dava para testar, quando a gente vai ver carros mortos e não sei o quê. Isto é uma grande qualidade mesmo. Olha, uh, JBM. É isto. Agora vamos ter que fazer assim, vais fazer diúri francês e vais é. fazer o unboxing e mostrar <risos> como é que isso funciona. É, claro. é que eu não sei como é que, olha, que temos aqui o quê para testar? O que é que, o que, é que preferes? É pá, estávamos indo claro. naquele Toyota, vamos para ali. Um velhinho? Ah, é só o é só que, é que se gasta, não é? é claro. É lá, mas isto.. Isto, isto, é, isto é um Isto é uma grande Olha lá, isto é uma pecinha do caracetes. É uma grande máquina. Ele Mas ele queixa-se disto não? Não, não, não. Isto foi é como dá suspensões. Então olha lá, como é que isto. como é que isto funciona? O que é que é isto? Explica lá Primeiro, explica à malta o que, o que é que é isto. Até, até, até te vou filmar melhor. Tá o que é que é isso? se um de tiveres alguma passagem na junta da cabeça que tenha passa os gases de escape para o circuito de água, é mais fácil detectarmos com este, com este, com este equipamento. É, que quando tiver, pelo menos com, nos, dos nossos, nas nossas conversas, é quando os gajos têm muito pouco, é difícil detectar assim, a olhómetro, não é? é mas também se tiver dúvidas, tens aqui o manual das instruções, estás a ver? <risos> Já, que é para, para aprenderes. Então, Isto até por acaso, lhe atrás as tampinhas aqui para os carros, para os carros a sério, estás a ver? Vinha é, para os carros a sério, então vai buscar não vai sujar lá agora nem? Né? não então se está, se está bom não vale a pena não é então bom. vamos se fosse de outra forma é que é assim com isto? está pronto isto é assim isto tem que se pôr esta pecinha aqui encaixada deixa eu lá ver se ela. isto é tudo novo é tudo virgem é, é a primeira vez a assim ser mais, mais difícil é não está <risos> pronto isto deve é, dar para abrir dá, pois exatamente dá para abrir em duas partes depois tínhamos que colocar este texto este líquido azul, que este é que muda de cor quando, quando... quando encontra a presença de gases de escape, Deus, é? sim, de escape no, no circuito de água ou seja, a gente põe o líquido pomos aqui o líquido, até desde aqui level uh, no caso destes carros tens de pôr este adaptador que é mais fácil estou a ver que ele já traz para aqui isto isto é está a para aqui assim, este engoto está aqui e aí tinhas de tirar e a bolacha tirar esta, encaixa ali e pronto, depois Usavas aí sim, mas não vamos sujar a tampa, não. se não o viste é nem, é, nem, nem é preciso, se ele se queixasse podíamos fazer já, né? mas não, não, não é? Isto não é o caso. Isto é lá, não, é não é o caso. Então pronto, sendo um carro normal, normalíssimo. Pronto, imaginamos que isto é um vaso de expansão normal, não é? Não é um carro destes. Não convém, olha, isto até tem água até à boca, tem o líquido até à boca, convém de tirar ah, um okay. bocadinho para não ficar em contacto aqui logo direto. Isso, isso não pode puxar o líquido, não, não convém. só pode puxar gás. Exatamente, que é para ver se tem CO no círmulo. No, no okay, ok, ok, é ok, é o que fiz, fiz, fiz. Uh, Prontos, isto está de ser colocado aqui, depois dás aqui umas bombadas, umas bombadas para puxar, para puxar o... o ar com o carro a trabalhar, Não yeah, yeah, convém yeah. estar muito quente, não é? Uh, e depois o líquido dá de fazer a reação se tiver ou não. Então, se continuar azul. Se continuar azul, Tá bom. Tá bom. <risos> se mudar para amarelo ou esverdeado Há bem mais merda, amor, problemas. Há bem mais merda, amor. E pronto, basicamente é isso. Ok, então olha, isto é. Isto é um contributo aqui do Iur. para a R garagem. E já sabes agora, quando eu for ver carros velhos, vais parecer aqueles gajos da pastinha. Isto é bom. Isto é bom. Trazes e, a pastinha. Dá uma grande ajuda aos mecânicos. E aos curiosos. Também. Vais, vais, é vais ter que me acompanhar quando a gente for ver carros velhos. Outra vez. Outra vez, mas desta vez temos o equipamento necessário. A gente com a bolsinha, parece os gajos das finanças. Exatamente, vai-lhe com a bolsinha debaixo do braço. E olha, é uma forma de agradecimento meu e da malta que assiste o canal do homem trabalhar ao sábado e às vezes morador. É, quando dá. Agora visto-me chegar e pensava já, bem ah, mais merda outra vez. Sim, o que é que este quer, mas pronto, afinal não... <risos> afinal é uma coisa boa. Bem, está feito o unboxing aqui pelo amigo HR Garage. Mais uma vez vou-vos deixar aqui a informação de onde é que veio o material. Foi aqui do Jerónimo Moraes. Vou, de... vou deixar também na descrição o link. Se fizerem uma ferramenta destas ou de outra, como eu disse no início do vídeo, os homens trabalham com grande apreço e de um dia para o outro recebem o um material. Estás a arrumar já, já postinha? Vou arrumar para a pastinha? <risos> Está feito. Bem, fiquem bem na descrição, vou deixar o link do material e da empresa. E vou deixar aqui o link também aqui oh, da ganhar, é, Garage. Se fizerem ver se tem fugas junto da cabeça. E já temos o homem da pastinha. <risos> <risos> Está feito? Ah, Choca. Tchau. Gás. <risos>